Boa tarde, galerinha. Fimando aqui essa desembolação do trânsito. Porque vem merda aí? Aqui é que hoje eu de lá lá da... do trabalho para almoçar com os colegas. Lá no... deixa Tô paralela Tô vendo, é legal reencontrar as colegas que não vê há algum tempo Eita, trancado o né? negócio São pessoas que hoje trabalham com você, mas... Daqui a alguns meses, alguns anos, não estarão mais ou você muda de empresa, ou ele sai. E aí fica aquela. Nostalgia, né? Porra, no tempo que eu trabalhava com não sei quem. Era massa, dava risada. Acontece muito. Você vê a importância de você ter bom relacionamento no trabalho e hoje aquela galera que é seu colega de trabalho pode virar um amigo pessoal seu e aí sua é amizade que se estende por anos e aí você cria o que chama do network né seus contatos e aí não tem a, não tem a dúvida que aparecendo algo que seja aproveitoso para você, e aquela pessoa puder lhe ajudar, ela vai lhe ajudar, que é o natural. puxa essa radinha para si mesmo né Todo não para si para os seus próximos eu mesmo já indiquei várias pessoas vários já me indicaram e principalmente nessa área aqui onde eu trabalho em Salvador parte de tecnologia e gerenciamento de servidores é uma área que assim requer muita confiança dá então a indicação é fortíssima. Que a gente trabalha com servidores. A gente trabalha com a parte mais delicada da empresa, que é a informação. Então a gente tem acesso aos dados de todo mundo. mais básica a, a, a todos os diretores a gente tem acesso então assim a questão da ética tem que ser fortíssima então quando um sai já recomendo ó, tal pessoa a pessoa que eu confio se você quiser colocar aí, você coloca, porque é de boa. amiguinhos postura atrás todo mundo com respeito não queira sacanear ninguém porque mundo é pequeno mundo é pequeno aqui você faz aqui você paga então vamos manter o respeito, a ética. Que é todo mundo fica feliz. OK. Beleza, então. A gente vai encerrando aqui esse vídeo curtuzinho. A gente fica para a próxima, beleza? Tchau, galerinha. Um abraço.